diferença do engenheiro agrícola e o engenheiro agrônomo? O engenheiro agrícola ele, ele estuda muito mais a área eh, exata da, utilizada para agricultura, eh, a parte de mecanização, a parte de construções rurais. O engenheiro agrônomo ele enfoca a parte eh, da ciência biológica em relação à agricultura. Tá, mas para ser assim mais claro, mais objetivo, o que que faz o engenheiro agrônomo? Nós atuamos na área de produção agrícola, produção vegetal, produção animal, a área de meio ambiente, que ainda tem muito a ser explorada, a parte de genética, a parte de organismos uh, modificados, uh, a parte de conservação de solos, conservação de mananciais, uh, enfim, toda a parte relacionada à agricultura. que é a função de um fisioterapeuta? Bom, o fisioterapeuta ele vai trabalhar basicamente na reabilitação física da pessoa quando ela apresenta algum problema é, relacionado à parte motora, de movimentos ou a parte respiratória. A fisioterapia tem uma série de é, aplicações nas várias áreas da medicina e também na área preventiva. Então, o dia a dia do fisioterapeuta é contato direto com o paciente. O nosso trabalho é muito em função do paciente com o paciente. Então, é uma das funções do fisioterapeuta é devolver a pessoa para a função normal, onde ela tenha boa força, boa resistência, para que ele melhore cada vez mais e saia para a vida normal. É uma oficina, então, de seres humanos, é isso? isso? É uma oficina mecânica humana, onde a gente trabalha muito com prevenção, manutenção e conserto. No dia a dia, Flávio, o que que você faz? Bom, eu trabalho com uh, defensivos agrícolas, também uh, chamados de agrotóxicos. Nós trazemos uh, empresas que atuam no exterior, ou mesmo empresas brasileiras que queiram uh, uh, registrar os produtos no Brasil. O Brasil hoje é o maior mercado de defensivos agrícolas do mundo, então é uma oportunidade para essas empresas poderem uh, atuar nesse mercado. E o mercado é bom? É, o mercado é bom, e lógico que todas as profissões a gente sabe que hoje em dia tem é, uma, uma disputa e os alunos ficam perguntando para onde vão trabalhar, mas um conselho que eu dou para as pessoas que estão começando a carreira de fisioterapeuta é que procure se unir a equipes de em hospital escola, onde eles fazem estágio, desenvolver no trabalho de conclusão de curso, no famoso TCC, já um, uma área de pesquisa, onde, ela possa, onde ele possa se é, aprimorar ou estudar mais a fundo um determinado assunto. Então é muito difícil não encontrar mercado de trabalho para quem sabe bastante de algum assunto específico da fisioterapia. O mercado, então, para o engenheiro agrônomo é bom? É excelente. Né? Quando eu fiz faculdade, quando eu me formei há 26 anos atrás, o pessoal dizia muito que era uma profissão do futuro. Hoje eu, eu acho que a profissão é uma profissão de hoje e uma profissão do futuro também. Hoje o PIB da agricultura representa um terço do PIB do Brasil. O fisioterapeuta trabalha é, basicamente em hospital e clínica ou tem algum outro lugar que ele pode atuar? Não, normalmente ele trabalha junto com a equipe da saúde, então ele sempre recebe o paciente através de um médico que dá o diagnóstico e a gente nunca trabalha sem diagnóstico quando a pessoa apresenta algum tipo de problema. Então é muito ampla a ação do fisioterapeuta. Que característica que um jovem tem que ter para ser um bom engenheiro agrônomo? Bom, primeiro ele tem que gostar do que faz, fazer bem feito, né, e uma própria característica da, da nossa área é o cara ser virador, né, porque a gente está aqui numa lavoura e você vai ter que também ter uma flexibilidade muito grande, que é atuar com indivíduos que são os, os agricultores, né, vai ter que é, é, conversar com a mesma linguagem que eles conversam e você vai conversar com o pessoal é, de escritórios, o pessoal de é, ministérios, professores, é, universitários, e você vai ter que conversar com a, na mesma linguagem que eles conversam. Para eu me transformar num fisioterapeuta, eu tenho que fazer um curso superior, é um curso técnico? É um Qual curso é? superior, são, é a faculdade que você faz, aí a duração de quatro anos, já tem pós-graduação em várias escolas. É o curso que tem o segundo maior conteúdo de currículo, depois da medicina. Que bom. O aluno sai da faculdade já, é preparado ou ele tem que fazer mais alguma pós? Não, ele já está pronto para o mercado de trabalho, assim como o médico. O médico termina a faculdade já é médico. O fisioterapeuta te, termina a faculdade e já está apto a trabalhar. Que formação que um jovem tem que ter para ser engenheiro agrônomo? Ele tem que fazer um curso superior, um curso técnico? Aprende na prática, no dia a dia? Como que é? Bom, para ser um engenheiro agrônomo, ele tem que fazer a faculdade de uh, engenharia agronômica. Uh, e tem que uh, cursar durante os cinco anos, né, os dez semestres de faculdade. Né, no último semestre tem o um estágio obrigatório, que eu vejo com muito bons olhos, porque isso vai te dar uma prática, uma, uma vivência é, prática, né, que isso é muito importante. Para o jovem que acabou de se formar na faculdade, ele tem um espaço bacana no mercado? Tem muito espaço e muita demanda para os jovens engenheiros agrônimos. E agora, doutora? O fisioterapeuta, ele utiliza a matemática no dia a dia? Utiliza muito a matemática. De que forma? Então, por exemplo, a gente, tem, a gente mede as articulações, então a pessoa que tem, por exemplo, fratura de cotovelo. Então você tem que usar um goniômetro, onde você vai medir quantos graus é o ângulo de função e você vai medindo e registrando o progresso dessa pessoa. Existe um ângulo no mínimo necessário né, para que a pessoa tenha a função do cotovelo, por exemplo. É muito importante, assim como a física, né? Eu digo que só gostei da física depois que entrei na faculdade de fisioterapia, porque é onde você estuda momento de força, braço de alavanca, fulcro, resistência. Então, é a física é importantíssima para o fisioterapeuta. E o engenheiro agrônomo, ele utiliza a matemática no dia a dia, no trabalho? Sim. Agronomia, uma área, que desenvolve ou gerencia projetos. E como gerenciador de projetos, engenheiro agrônomo, ele não basta plantar e, vai, e colher. Ele tem que saber o que ele está plantando, quanto que custa para estar tá plantando e quanto que ele vai uh, colher e quanto que ele vai receber por isso. a melhor coisa de ser fisioterapeuta e a pior coisa, se existir. Não, a pior coisa é quando você não consegue fazer muita coisa pelo paciente, o paciente terminal, uma pessoa que está numa doença progressiva. O máximo que você pode fazer é dar um apoio e tentar, dentro do possível, das técnicas disponíveis, amenizar o sofrimento daquela pessoa. Agora, o melhor é quando você vê um paciente, como eu recebi um ex-aluno, um ex, eu chamo de alunos, né? um ex-paciente nosso, que veio mostrar a medalha de Maratona de Paris depois Atleta. de ter sido operado de hernia de disco. Ele fez a reabilitação conosco e conseguiu completar a Maratona de Paris e ganhou a... Então, ele passou, um dia ele passou aqui sem horário marcado para mostrar para gente. E qual que é a melhor coisa de ser engenheiro agrônomo e a pior coisa? Bom, a melhor coisa me motivou, a, inclusive, me motivou a fazer uh, agronomia é você, com uma semente obviamente você vai gerar é, comida você vai gerar receitas e a pior coisa é, é a parte é, de comércio internacional que o Brasil hoje compete com países na né, Europa Estados Unidos que tem agricultura muito subsidiada e o Brasil, felizmente, não subsidia a agricultura agora, quando o Brasil quer exportar é, suco para os Estados Unidos, exportar álcool para os Estados Unidos. Lá é, o nosso produto vai ser é, taxado para não competir com os produtos deles.